Oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer esse nosso vestido aqui ó Olha que lindo gente, vestido sensação, olha só que lindo que é essa peça Nós vamos estar tá fazendo ele hoje aqui no nosso canal Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal Que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações assim quando eu fizer vídeo novo você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Música Meu povo, bora então fazer a nossa peça, a nossa peça, nosso vestido, a sensação, tá? Então, bora lá. É um casal, na verdade, né? Mas a gente vai trazer vestido e camisa, tá? Então, hoje a gente vai fazer o vídeo do vestido. Então, aqui é o vídeo do vestido, né? Aí, você vai ter opção lá no site de estar tá comprando o casal né? Que sai mais barato, sai mais em conta, ou comprar separadamente o vestido ou a camisa, tá? Então hoje é o vestido que a gente vai fazer, tá? Então bora lá. Bora aos moldes. Eu tô usando tricoline e jeans de alfaiate, lá da Felipe Marias, tá? Jeans de alfaiate. Eu tô usando tricoline e jeans de alfaiate. Vamos usar também um pedaço de fita de cetim, tá? Da cor que combina com essa parte aqui e vamos usar também a os, uns rebite tá para enfeitar a peça né e o botão dourado né o botão prata né também para ficar bonita a peça fica melhor caso você não queira usar esse botão usar o botão Rita pode usar é mais barato caso você queira colocar o zíper na frente também dá para pôr, também fica legal tá então, vamos aos moldes. Jeans, jeans de alfaiate, de alfaiataria e tricoline, tá? Então, vamos usar tule também, tá? Eu vou começar explicando o segredo da tule. A tule eu sempre corto maior, né? Estavam tava me perguntando, por que que a tua tule, por que que tua saia ficou tão franzida, tão cheia e as minhas não? Então, a tule eu sempre corto maior aqui, tá? Como que tu faz isso? Você pode medir na tua saia aqui. Tá? Mediu? Deu certinho aqui na saia, ó. Deu certinho, então, tu corta esse tanto da saia a mais, tá? Isso aqui é uma, uma dica que vocês podem pegar também, que é colocar os prendedorzinhos aqui para prender, tá? Então, duas vezes a saia assim, tá? Da tule. Aqui a tule eu vou usar duas, tá? A, o tricoline aqui, tá? Eu tô usando tricoline xadrez, você pode usar tricoline de poá Tricoline, né, outros ou outros tecidos, não precisa ser o tricoline, pode ser o testoline pode ser o oxfordine, também vai ficar bom, tá bom? Então, aqui, tecido principal, que é o tricoline, duas vezes, tá? Dobrado aqui, tá? Então, explicada a tule, vou usar essa tule de poazinha aqui, tá? Aqui a saia 1, tá? Tá? Aqui a é saia 1, um, tá? A saia 1 um, você vai cortar duas vezes dobrado. Mas você pode fazer com uma saia só, tá? Mesmo a 2, ou a 1, um, ou até mesmo a tule, pode ser uma vez só. Aqui eu tô fazendo duas, porque eu gosto de fazer duas, fica com acabamento melhor, eu gosto assim. Mas você pode fazer com uma só, é só fazer a bainha, tá bom? Ainda de tricoline a gente vai... A gente vai cortar cortar quatro vezes o nosso babado, tá? Babado da manga, tá? Ainda de tricoline a gente vai cortar duas vezes dobrado a uma fita pra gente tá colocando na saia, tá? A de jeans agora, uma vez dobrado, parte das costas de cima, uma vez dobrado parte das costas de baixo. Uma vez dobrado parte das costas de baixo aqui tá, a ah, nosso filete da frente duas vezes no jeans, parte da frente duas vezes no jeans, e a nossa gola no jeans duas vezes, ok? A gente vai usar um filete assim pra gente tá fazendo um vivo. Na golinha, pra ficar bonitinho. Tá bom? Então, é isso que a gente vai usar. Bora lá, tá? Aqui eu já fiz dois lacinhos, tá? Dois começos de lacinhos, tá? Como que eu faço isso? Eu já expliquei nos outros vídeos, mas vamos lá. Aqui, ó. Coloco uma vez pra cá, outra vez pra cá. Coloco aqui, tá? Ó. E daqui eu coloco pra cima, e daqui pra cima. E daí, eu só passo uma costura, ó. Tá? Pra gente tá fazendo os nossos lacinhos da saia, tá? Aqui, aqui a gente já fez os lacinhos para a cabeça, né? Os lacinhos pra pôr no, no cabelinho das meninas, tá? Tá? Sempre façam assim, gente, combinando, tá bom? Então, é isso que a gente vai precisar. Bora pegar a nossa peça, então. Vamos começar... Com, os no... com as nossas saias. Gente, sempre tome cuidado de a peça de tricoline que vocês forem usar, colocar a... Linha de três pontos pro jeans, tá? Pra dar aquela combinação maravilhosa, tá bom? Vamos então, bora, ó. Vamos pegar o nosso laço aqui. Vamos passar uma costura aqui. dica da Lu, né? A gente já vai colocar aqui para dentro pra gente ir virando, né? Você coloca aqui para dentro, deixa eu pegar a nossa. Essa dica é maravilhosa e ela economiza um tempão da gente, tá? Colocamos aqui, ó, e já pegamos ela aqui. E daí é que a gente vai fechando e virando. Essa dica é maravilhosa, gente. Acaba, a gente já tá com a nossa peça virada uma dica maravilhosa. Aqui a gente vai fazer o nosso laço pra gente compor aqui os que já tá pronto, tá? A gente vai separar aqui, cortamos no meio. E aqui, a gente vai, ó. Mesmo tamanho aqui. aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. vamos pegar uma linha Depois a gente vai ter que costurar na peça para ficar mais fácil de, de utilizar, né? Porque o lacinho que é. Depois a gente vai costurar na peça, tá? Aí você pode costurar, pode colar, tá? Um dos nossos laços, vamos pegar um pedaço da nossa. É que a gente passou uma costura aqui. Nossos laços já está pronto, ok. Vamos fazer o outro, porque nessa peça vai dois laços. Aqui, o nosso cliente é de 37, tá 37, 38. A então, mesma coisa dobra aqui. Eu vou deixar sempre do mesmo tamanho, tá? E a gente já ajeita aqui, dobra aqui no meio nossa fita. Tá aqui os dois laços da peça. Os laços estão prontos. Reserva. Vamos pegar os nossos babados. vez com a vez direito com direito vamos passar uma costura aqui Uma coisa com o outro, tá? Reserva, vamos pegar as nossas saias. Se você quiser pôr uma cianinha na saia, pode pôr, né? Uma renda. Aqui, como eu disse, eu vou usar duas saias, mas você pode só fazer a bainha dela e usar uma só, tá? Eu vou usar duas. Então, vamos juntar as saias aqui. Nossa saia é pronta. Vamos reservar a saia maior. Vamos pegar a menor agora. Essa aqui é a menor. Vamos juntar também. Como eu disse, você pode usar uma só também aqui, tá? Eu tô colocando duas, porque eu gosto de pôr duas, né? Mas você pode usar uma só, colocar uma cianinha aqui, vai ficar lindo também. Você pode pré-espontar ela, caso você for fazer com duas com duas aqui, né? Você pode pré -espontar. Ou não, deixar assim também. Eu vou deixar ela assim, porque eu gosto dela mais balonezinha, tá? Então, aqui a gente vai franzir as nossas saias agora, tá? Vou mudar aqui o ponto. Vamos franzir. A gente puxa fio para franzir a saia, vamos pegar as nossas costas aqui, tá, e medir aqui, né? Meio meio. Mais ou menos aqui o tamanho que é as nossas costas aqui pra gente tá transito na medida aqui. Já expliquei pra vocês: deixa sempre mais franzido no meio, tá? Reserva. Vamos pegar nossa outra saia e franzir também. que esses tecidos, né, Esse jeans de alfaiate que a gente vai usar, é lá da Felipe Malhas, tá? O Felipe Malhas tem uma variedade de tecido, tá? Você precisa de tecido, chama a Jo aí, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que eles vão amar te receber, tá bom? eles têm uma loja na Shopee, eles enviam para o Brasil todo, tá? Então, tecido para fazer roupinhas pet é com a Felipe Malhas, tá? Então, preste atenção, vai lá, conversa com a Jo, tá? Não não faça as roupinhas que você quer oferecer para os teus clientes com qualquer tecido. Faça com tecido que é especializado, tecido que você conhece a procedência, tá, gente? Então, eu super indico a Jô, lá, o pessoal da Felipe Malhas. Então, aqui já fizemos a outra, né? Sempre medindo para ver se tá correto. Vamos fazer agora os nossos babados aqui da manga, tá? Vamos franzir aqui os nossos babadinhos da manga. o outro agora os dois babados. Agora vamos pegar nossas tule. Vamos pegar as duas juntas e vamos franzir as duas juntas aqui. tá? Como eu disse, não precisa fazer tão comprida aqui, né? Eu gosto porque fica mais armada, eu acho mais bonita, mas você não quer gastar tanto tecido, nem né? Quer fazer uma, uma peça mais popular, aí você não precisa tá colocando tanta tule, né? Agora nós vamos pegar a primeira saia pequena aqui e colocar em cima da tube aqui, tá? Agora vamos pegar a grande e pegar aqui. Pequena, as tule e a saia grande. Nossa sainha, tá pronta. Olha só que fica aqui. eu vou na overlock, né? Depois passar o overlock aqui para dar limpeza. Pra gente pregar a nossa peça. A nossa peça. Mas olha só, gente. Que charme que fica essa saia. Agora, a reserva. E vamos para a nossa parte de cima aqui. Reservamos, vamos pegar nossa golinha. Vamos pegar o nosso filete. que redor aqui, tá? Agora, vamos pegar a outra gola e pegar aqui. Que vamos pressupontar. nossa bolinha pronta. Aqui. Já vou achar um meio aqui, tá? Fazer um pique já deixar ali pronto. Reserva. Vamos pegar as nossas frentes e os nossos filetes da frente. Pegar os nossos filetes aqui. Também vamos pegar as nossas costas, parte de cima e as parte de baixo, né? Preste atenção, gente, aqui. A parte mais bicuda aqui é a parte de cima, tá? vai pegar aqui, tá? A parte mais bicuda é a parte de cima. Respeitando os contornos da tá, pessoa. Aqui, nós vamos passar um três pontos, tá? ponto pontos da mesma cor da saia, tá? Agora, vamos pegar a parte de cima. Se você quiser fazer esse três pontos na cobertura, tá? Na galoneira, até poderia ter feito lá para mostrar para vocês, mas tá desenfiada, des até enfiar aquilo lá demora. Então, aqui a gente vai fazer um pique, tá? Certinho bem no meio. Aqui. E aqui também a gente vai fazer um pique, tá? Agora aqui, pique com pique, a gente vai... Pique com pique aqui, vamos até colocar um... um alfinete aqui, a gente vai... Costurar essa peça uma na outra, respeitando o contorno, tá, gente? Aqui a gente joga a costura pra cima aqui e passa um três ponto também. agora a gente vai fazer os nossos piques de sempre né aqui fizemos pique aqui pique aqui tá a gente aqui também é o nosso molde a gente fala com vocês tá aqui ó até aqui vai o nosso babado que é a nossa manguinha então tem de outra parte aqui, ó, aqui também, ó, até aqui vai a nossa manguinha. Então, vocês prestem atenção nisso e façam os piques, ó, aqui eu já fiz, ó, tá? Então, façam os piques pra você saber até onde vai a manguinha. Então, aqui, nossas costas tá pronta, vamos pregar a nossa saia, ok? Ok. Então, aqui tem o pique, a gente vai achar o meio da nossa sainha, né? Aqui é o meio. E a gente vai pregar a nossa sainha aqui nas costas, tá? Já passamos no overlock, né? Pra dar limpeza. Aqui. Deixando um lado aqui, um pouquinho aqui, meio dedo aqui, né? meio centímetro, pra gente pregar as nossas frentes, né? Então, aqui a gente vai pregando a nossa saída. Centímetro aqui para pegar o nosso dente ficou assim. Agora, vamos pregar as nossas frentes aqui, ó, tá? Aqui, gente, ó, em cada costura dessa aqui, a gente vai colocar depois o nosso rebite, tá? Cada costura aqui, a gente vai colocar um rebite, tá bom? Agora, aqui, a gente vai pegar as nossas manguinhas. Como eu falei, tem o pique aqui na frente e o pique aqui nas costas, tá? Então, é só a gente vir... Observar bem ali, Tá? Mesma coisa com esse lado aqui, tá? Daqui do pique até outro pique aqui. Eu vou até na Overlock passar uma costura aqui nas manguinhas, tá? Pra gente estar tá dando acabamento aqui. E já voltamos. Manguinha aqui pronta. Vamos pegar o nosso... A nossa golinha, tá? Meio a gente já tinha feito pique. Vamos colocar aqui pique com pique, tá? E aqui a gente abraça... Nosso filete aqui, tá? Agora, aqui a manga, a gente vai fazer bainha, tá? Fazer acabamento. Dobrar aqui pra dentro, ó. Tá? Dobrar essa costura pra cá. E passar uma costura aqui para ponto pra fazer acabamento, Ok? essa aluna pediu, tá? Mesma coisa do outro lado. Assim. Agora, a gente vai lá na overlock, tá? Dar uma limpeza aqui pra gente tá fazendo a bainha. Se você quiser colocar elástico aqui na frente, também fica bom, tá? Então, aqui eu coloquei um pedacinho de elástico. Vai virar aqui o nosso, nosso filete aqui. Vamos virar ele. Aqui. Virar o filete, tá? A gente pegou o elástico aqui, mesma coisa aqui. Viramos o filete e agora a gente vai rebater esse elástico aqui, tá? pegar os nossos laços. Um vai aqui, nessa costura aqui, ó. Um vai aqui nessa costura e o outro vai aqui nessa costura aqui. Vou, daqui já. Vou dar um pontinho aqui. lados aqui para finalizar a nossa peça. Ah, esquecemos. Esquecemos de prender nossa saia aqui, gente. Vamos tentar espontar agora. Isso é antes de pregar o laço, tá? da saia aqui, ó, pra cima e passar um desconto. Pegar os lados. Agora, a gente vai passar o um pesponto aqui e na cola, tá? Vai dobrar. Pode colocar véu, também pode colocar zíper. na frente e os nossos rebites aqui, ó. Eu já venho mostrar pra vocês como que ficou essa peça pronta, tá bom? Já voltamos. Então, tá aqui, gente. Olha só, que lindo que ficou esse vestido, olha só. Olha só. Esse é o nosso vestido. Sensação, né? Do casal Sensação. No próximo vídeo, a gente vai fazer a camisa Sensação, né? Olha só, com um charme esse vestido, gente, ficou muito lindo, muito maravilhoso, ficou maravilhoso esse vestido. Lembrando que os tecidos aqui que vocês forem usar para fazer essa peça aqui, vocês podem adquirir lá na Felipe Malhas, tá? E gente, sempre façam os lacinhos combinando, tá? Para agregar na tua peça, né? Olha só. Sempre faça os lacinhos de cabelo, combinando com o vestido, tá? Ficou maravilhoso, né, gente? Então, gente. Olha só, a gente colocou os nossos rebites aqui, né? Que é jeans. Colocamos o botãozinho. Ficou show de bola. Detalhes no laço, olha só. Extraz nos laços. Então, gente, o vídeo de hoje... É esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então bora fazer muitas roupas pet. Bora caprichar aí, tá? Nesse verão aí, com vestidos, lacinhos, bandanas, camisetas, né? roupinhas leves pro nosso bebê. Essa peça aqui, ela é de jeans de alfaiate, né? Ela é uma, um jeans leve, é um jeans levinho, tá? Preparado mesmo para o verão, tá? Jeans de alfaiate, não é aquele jeans grossão para o inverno, é um jeans de alfaiate preparado já para o verão. Então, procure adquirir esses materiais assim, levinho, fazer peças assim, com leveza, para estar tá dando conforto para os seus clientes, conforto para os pets, né, agora no verão, e os papais e as mamães adoram colocar essas peças maravilhosas para dar aquele passeio à tarde com os bebês de quatro patas, tá bom, gente? Então, gente, essa peça já está disponível lá, esse molde já está disponível lá no nosso site para você adquirir a modelagem completa, ou só do vestido, ou do casal, né? A camisa e o vestido. Casal sensação, tá bom? Então, corre lá pro site e adquira essa modelagem. Caso você não tenha os materiais, é só entrar em contato aí com a Felipe Malhas, tá? Que eles têm os materiais para vender, para você fazer essa peça maravilhosa. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Lembrando, gente, desanimar nunca. Se Deus tá no negócio, tudo flui tudo vai bem, tá bom? Coloca Deus no negócio e tudo vai bem, sucesso é garantido, tá bom? E o sucesso de vocês também é meu sucesso, bora fazer roupinhas pet aí, eu amo muito vocês, beijos, até a próxima, fiquem com Deus, tchau!